Fala meus manos, tudo bom com vocês? Meu nome é Adriel DNG, como muitos de vocês me conhecem pela plataforma Roxinha. E muita gente no meu Instagram e também lá na Roxinha, pessoal, ele normalmente eles pedem dicas de como configurar o OBS, o OBS Studio, que é o aplicativo que a gente usa para fazer as lives. Então eu, mais essa galera, decidimos criar um tutorial para vocês. Desde o início, tá? Algo nunca visto no YouTube. Desde o início mesmo. E o tutorial atualizado para o dia 1 do 4 de 2021. Futuramente, o OBS pode ter outras versões, né? E esse tutorial a gente vai renovando, vai atualizando ele aos poucos, beleza? Bom, inicialmente, o programa que eu uso para fazer as strings, né? É a é Stream Elements, né, então a Stream Elements, o legal dela é que ela conecta muita coisa, né, ao OBS, sem pesar muito no computador, né, no PC, certo? Então você acaba tendo uma qualidade muito boa, baixos recursos consumidos na CPU, ainda mais eu que streamo com um PC só, então acaba tendo uma, né, eu consigo... Eu consigo é, streamar sem muito lag, sem muita perda de quadros, de bitrates e por aí vai. Então a gente vai fazer a configuração no mais nu e cru possível, tá? Eu comecei a streamar hoje, nunca streamei na minha vida, né? É, tenho noções básicas de informática, mas básicas, básicas mesmo, tá? E a ideia é exatamente essa, atender essa pessoa. Adriel, mas eu streamo já há muito tempo. Eu também vou aprender algo na, nesses tutoriais que você vai fazer? Olha, eu costumo falar que nunca é tarde, tá? Ninguém nunca sabe demais, tá? pessoa que sabe demais, normalmente, ela é a que mais tem a aprender. A pessoa que acha que sabe demais é a que mais tem a aprender. Então a gente sempre tem que estar tá aprendendo com o próximo, tá? Às vezes esse tutorial, o início para você não vai ser tão interessante, mas do meio para o fim eu acho que seria mais interessante, tá? Beleza, gente? Vamos começar então? Então, bora rodar a vinheta. Então, galera, é o seguinte: o site que a gente vai entrar aqui é o site do Stream Elements, tá? Esse site aqui, ele ajuda bastante a gente aí na hora de configurar a stream, tá? Ele é bem completo, mas muito completo mesmo. Então, eu acho que vale a pena a gente, a gente iniciar por ele. Muita gente que fala de outras plataformas, exemplo, o Streamlabs OBS, Gamecaster, até a plataforma da Twitch mesmo, que eles lançaram agora para fazer as lives, né, as streams. Enfim, é, essas, essas plataformas, elas são, não vou falar limitadas, mas ainda faltam algumas coisas para complementar né, essas, essas plataformas e deixá-las mais completas. Então, no Stream Elements, vocês vão ver que a gente tem muita, mas muita informação, muito conteúdo e a gente vai conseguir configurar a nossa live do zero. Beleza? Eu vou falando para vocês com o passo a passo, tá? De como que faz para fazer, como faz para baixar, tá? E vocês vão acompanhando por aí. Bom, inicialmente, né, você vai escolher aqui na né, Stream Elements aonde que você tá querendo fazer live, se é na Twitch, no YouTube, no Facebook. Antigamente tinha Mixer, tá? Hoje já não tem mais, porque a gente sabe que a Mixer faliu, né? Hoje não existe mais. Então eu vou colocar aqui como Twitch, beleza? Vou colocar aqui Twitch já tem o cadastro aqui então não vai ter problema nenhum aqui ó primeiro ponto você vai clicar aqui em OBS Live tá OBS Live você vai fazer o download do arquivo Eu tô fazendo aqui tudo igualzinho vocês estão vendo aí tá. você vai fazer o download do arquivo vai instalar ele next next next next, next beleza quando vocês terminarem de instalar ele vocês vão abrir ele, na verdade, aí ele vai aparecer essa tela aqui, ó. Certo? Então, nessa tela, você também vai precisar conectar né, a plataforma que você quer utilizar. Beleza? Então, a gente vai continuar aqui na Twitch, porque a gente, né? Nós estamos aí configurando para Twitch. Então, aí eles, eles mandam um código para o seu e-mail cadastrado na Twitch. Beleza. Vocês viram aqui, ó, que eu já configurei bastante coisa, né? Só que... Na verdade, o seu OBS ele vai vir sem esse monte de informação aqui, tá? Sem tudo isso aqui de informação, não vai ter isso aqui. Ele vai vir apenas com a cena 1 cadastrada, tá? Então, a cena 1, basicamente, é essa que vocês estão vendo aí. Na cena 1, a gente vai, colocar, vai alterar o nome. Você pode colocar, clicar com o botão direito e alterar o nome. Aqui, ó, renomear. Então, eu vou configurar aqui os nomes meio que em inglês, para a gente ter uma noção melhor do que tá acontecendo, então start, start é o que? É início, beleza? Então iniciando a live, iniciando a stream, tá? A gente vai colocar aqui, beleza. É, depois disso, depois do start, que é o início, né? A gente vai colocar aqui, ó, um maisinho, cena 2? Não, seria a próxima cena é o que? É tela de descanso, descanso, é uma tela onde você vai conversar com seus viewers, né, com o pessoal que está na sua live, tudo, né? A gente vai colocar uma telinha de bate-papo, vai ficar tudo muito bonitinho. Próxima tela é a tela de gameplay. Vou colocar jogo, jogo, gameplay, jogo, gameplay. Você vê que ela está vindo pra cá. Vou até aumentar aqui para vocês terem uma noção né, do que, que a gente está fazendo. Então, começou aqui, certo? Então é o jogo e depois a última tela, que é a tela de finalização da live, que é o Ending, end, que é o fim. então configuramos aqui basicamente as cenas, né? essas cenas a gente vai conseguir automatizar todas elas depois, sem você precisar comprar aquele Stream Deck, que é um, um aparelhinho pequenininho, ele é bem caro, então normalmente quem está começando a fazer live agora não tem muita grana para investir nisso, eu particularmente também não, não tenho essa necessidade de investir nesse Stream Deck. Agora não, futuramente pode ser que eu tenha uma necessidade. Mas beleza, então aqui, bom, basicamente a gente já fez uma configuração tá, do que a gente vai precisar aí, que é o início, que são as cenas. Né? Antes de ir para a cena, a gente vai fazer uma outra coisa. A gente vai clicar aqui em configurações, eles vão clicar aqui. Aqui em configurações, vocês vão vir aqui ó, em geral e vão conferir aqui. ó. Aqui no geral, acredito que não tenha nada para mexer. Se não me falha a memória, não tem nada para mexer. Mas aqui em transmissão, a gente vai ter que mexer. Por quê? Está certo que a gente já fez o, o login na Twitch. Então ele já vai meio que fazer uma, uma... Como é que eu posso dizer? Ele já vai puxar o servidor mais próximo da sua casa, né? mais próximo da sua cidade, do seu estado. Né? Então aqui, ó, como eu moro em São Paulo, então aqui ele vai puxar o recomendado ele vai puxar São Paulo. Normalmente, né, vamos colocar em 99% dos casos, eu coloco como automático. Por quê? Se o servidor de São Paulo tiver com lag, ele vai puxar o de Rio de Janeiro. Se ele não puxar o de Rio de Janeiro, ele vai puxar de Miami e por aí vai. Tá? Então eu sempre deixo no automático é a melhor opção aí. Normalmente é a melhor opção. Mas aí vocês podem depois fazer alguns testes. Desconectar conta. Não preciso nem falar o que é, né? Não, eu vou falar o que é. Porque de repente vocês vão ter dificuldade. Então, é, desconectar conta. Eu vou tirar o login da Twitch. Adriel, mas eu não quero fazer login só na Twitch. Eu não recomendo. Mas eu faço re Ou seja, eu, eu transmito para várias plataformas diferentes. Eu venho aqui em Twitch. Tá? No serviço. Escolho... Tá? O que, qual que é a, a, a mostrar todos? Né? Qual é a plataforma que eu normalmente faço as lives? E cada plataforma vai pedir uma forma de login diferente. Algumas plataformas, plataformas vão pedir a chave de stream. Tá? Aí depois eu faço um vídeo sobre a chave de stream. Lembrando que esse tutorial que eu estou fazendo é um tutorial para o OBS versão 26.1.1. Estou tá? fazendo esse, esse tutorial no dia 1 de abril, é o dia da mentira, mas esse tutorial ele não é mentira, tá vocês podem ficar tranquilos, tá? dá muito certo isso daqui, tem dado certo comigo. Saída, aí opa, deixa eu colocar Twitch aqui de novo, que é o que já estava, beleza? Como eu não desconectei, então sem problema nenhum. Complementos do chat da Twitch são complementos que depois vocês podem pesquisar no Google, tá? Não se prendam só o que eu falo, vocês podem pesquisar no Google aí também. É, o que é o Better TTV, o que é o Pranker Facey, é, Face é, Vocês podem verificar tudo isso daí, mas inicialmente isso não é necessário. Na verdade, pouquíssimas pessoas usam esse tipo de... esses complementos, tá? Tá, vamos lá. Saída. Vocês vão clicar aqui, ó. Saída. Todo mundo achou? Saída... O saída, normalmente, ele vai, tá como, ele vai entrar aqui, ó, como simples. Opa, nossa, que mudança que teve e tal, certo? Só que vocês não vão colocar simples, vocês vão colocar avançado. O que, que seria esse saída? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um site, que é um site da Twitch mesmo. E esse site da Twitch, vocês vão ter a informação, as informações para a gente preencher essa telinha aqui do OBS. O site é esse daqui, ó configurações, requisitos. Esse site é um site específico da Twitch. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. Aí vocês vão ter uma noção do que, que eu estou falando aqui. Então, ó, por exemplo, eu quero transmitir... Existe uma diferença entre querer e poder. Por exemplo, se a minha internet ela é de 10 MB, eu não consigo transmitir a 1080p. 10 MB, normalmente a gente vai fazer uma transmissão aproximadamente a 720p. E normalmente, a... 30 fps porque é vamos lá eu vou explicar de uma forma bem tranquila para vocês o bitrate ele vai definir o quanto de banda é o quanto de internet né, de upload a sua live vai consumir da sua internet então, por exemplo se vocês têm 2 megas de upload tá, de upload né, para quem quer me corrigir no inglês aí é upload né vou abra abrasileirar tudo aqui fiquem tranquilos tá não vou falar nenhum termo difícil Sempre termos tranquilos para vocês entenderem. Se vocês têm uma, uma, uma taxa de upload, de upload, 2 MB de upload, não de download. Upload, porque Na stream a gente não está baixando. Na stream, na live, a gente está enviando, a gente está fazendo upload. Então é essa taxa que eu tenho que me preocupar. Estou fazendo stream de um jogo online, então eu tenho que me preocupar com a taxa de upload e com a taxa de download. Tá? Então, download para subir... É, perdão, é... Upload para subir e download para baixar, né? para baixar o que o, que o jogo está me oferecendo, beleza? Então vamos lá, basicamente é isso. Por exemplo, se eu colocar, se minha taxa de upload ela é de 2 MB, eu não posso colocar a taxa de bit como 2000 KBPS, que seria igual a 2 MB, tá? não posso, por quê? Porque se não, se outro aparelho se conectar à internet na sua casa, Seja Wi-Fi, se conectar à internet que eu falo, gente, na mesma rede Wi-Fi, tá? Ou na mesma rede cabeada, não sei. Então, se outro aparelho, pode ser um celular, ele se conectar a essa rede... Ele, você concorda comigo que ele está fazendo upload e download da mesma forma? Então ele vai atrapalhar a sua transmissão ao vivo. Então é interessante que você deixe aí em torno de 40% ou até um pouco mais, vamos colocar meio a meio, 50% para a sua live e 50% para a conexão. Então se a sua taxa de upload ela é de 2 MB, então a gente pode colocar aí é, 1 MB mega, 1 mega de bitrate, tá? que aí vai ser uma... Uma conexão assim, não vou falar que é a recomendada porque é uma taxa muito baixa. 1 um de bit rate, a gente não consegue fazer live, para vocês terem uma ideia. Tem que ter pelo menos 3 megas de bit rate, ou seja, se a gente for levar por esse cálculo, a gente vai poder, a gente vai ter que ter pelo menos 6 megas de upload, tá? Para dar meio a meio, é 3000 kbps, que vai dar 3 megas para o nosso para nossa live 3 megas aí folgados para nossa live bom enfim como que eu faço Adriel como que eu faço para é, identificar como que eu faço para identificar é, quantos megas de upload e quantos megas de download é, eu tenho na minha na minha casa por exemplo meu pai ele assinou um plano minha mãe assinou um plano de internet ou eu mesmo assinei um plano de internet eu não lembro é, qual é a minha taxa qual é a minha qual é a minha velocidade de conexão? Bom, beleza. Você vai diminuir, tirar da internet, né? Desplugado da internet todos os seus aparelhos. Smart TV, celular. Você vai deixar só o computador principal ligado, tá? Aqui eu não tenho como fazer isso, mas aí na sua casa você vai fazer isso. Aí você vai acessar esse site aqui, ó. Você vai pesquisar aqui no Google, tá vendo? Você vai pesquisar aqui no, no nosso amigo Google. Teste de velocidade. São vários sites, só que normalmente eu utilizo esse daqui, ó. Speed test by Okla. aqui no Go. Vamos ver se vocês vão ter uma noção aí do que a gente está falando. Beleza, ó. Então meu ping está 12... Em 12 milissegundos. Não tá ruim, tá até bom. Download tá 186 megas, beleza. E a velocidade... Na verdade, a velocidade da minha internet, ela é... 240 megas, só que como tem gente assistindo Netflix lá na sala, eu tenho música rolando aqui na stream, eu tenho um monte de coisa aqui rolando com a internet, tenho download no torrent no outro computador meu, meu outro computador tá ligado também, tá mandando vídeo para o YouTube, então desceu bastante a taxa de download, mas olha só, a minha taxa de upload ela é 20.48 megas, ou seja, eu tenho 20 megas de upload, eu posso colocar 20 mil kbps, gente? Não, claro que não, não posso. Se eu colocar isso, eu vou estar colocando em risco os outros. Eu posso estar colocando em risco o meu, a minha live, a minha live stream. Eu posso também estar colocando em risco o que o pessoal está assistindo na televisão, está acessando no, no celular, possíveis downloads que estão fazendo, entendeu? Então isso tudo influencia, gente. Então isso não é import... não é interessante a gente colocar a taxa máxima. Certo? Eu não posso colocar de forma alguma a taxa máxima, beleza? Então aqui, ó, voltando lá para o OBS que a gente está configurando. Então voltando no OBS, eu posso colocar o pré-ajuste. Como a gente está conectando o Twitch, vamos colocar Twitch mesmo, beleza? Sem problema nenhum. Então ele já traz aqui algumas pré-configurações. Aqui na taxa de bits alvo, normalmente ele vem como ou 2.500 ou 6.000 kbps na taxa de, de bits alvo. Antigamente não tinha essa essa opção de da gente fazer essas alterações, por exemplo, e ser equilibrado era uma coisa um pouco mais simples. Tudo hoje o OBS ele evoluiu muito, então a gente consegue ter uma noção um pouco mais fácil aí do que a gente está fazendo para não prejudicar o sistema completo, o sistema todo. Adriel, mas eu fiz, mexi aqui, fiz uma besteirinha aqui, tudo. Né, cliquei num negócio que eu não sei, mais encontrar o que, que, eu, que, que eu fiz de errado, minha live está travando muito. Não tem problema, não se desespera, pelo amor de Deus, não vai pular da ponte, porque na ponte você não vai conseguir configurar mais se você morrer. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no link que está aqui embaixo do meu Discord, gratuitamente, eu não vou cobrar nada, gratuitamente, eu ou algum parceiro meu, vai poder te ajudar aí na configuração do OBS sem problema nenhum, tá? Vocês podem ficar tranquilos, beleza? Claro que assim, gente, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Não me façam perguntas que eu já expliquei no vídeo. Porque se esse, esse vídeo eu estou fazendo ele o mais completo, essa série de vídeos eu estou fazendo o mais completo possível. Para vocês também não terem dúvidas. E para vocês também é, explicarem para outras pessoas. Vocês entenderam? Então isso é importante. Vocês vão fazer essa... Vocês vão olhar esse vídeo e vão é, pass, repassar essas informações que eu estou passando. Beleza? Então beleza, vamos lá. Então a gente já descobriu a nossa taxa, a minha taxa aqui de bitrate. Então eu posso colocar aqui ó, a taxa de bits... Alvo, eu posso colocar até 10.000 Kbps, sem problema nenhum, não vai dar pau, não vai dar problema nenhum. Então, vamos lá na, de novo na telinha lá do, do bitrate, lá da Twitch. Então, eu tenho 10.000, posso streamar, acredito eu, que até com 6.000 Kbps... Eu posso streamar em 1080p, ou seja, em Full HD. Só que se meu computador também não suportar tudo isso, aí eu tô lascado, a live vai travar. Então eu preciso realmente ir, é, eu preciso ir fazendo testes. Então eu costumo falar que é o seguinte: as cinco primeiras lives que você for fazendo vão ser live mesmo de teste. Então se desprendam, beleza? Se desprendam. Então vamos lá. Então, galera, ó. Em pré-ajuste de qualidade, costumo manter aqui, ó, sempre no equilibrado. Adriel, peraí, mas você deixa no equilibrado por quê? Porque para mim funciona assim, gente. Se você configurou, de repente, Adriel, ó, eu configurei tudo certinho, do jeito que você falou, tal. Ó, deu tudo certo, tudo, só que a minha live continua travando. A live, ela ainda continua travando. O que, que eu posso fazer? Gente, vocês podem vir aqui, ó, nessa parte que é configurações, saída, tá? Saída aqui aí você vem aqui ó pré ajuste de qualidade ó transmissão pré ajuste de, de qualidade Vocês clicam aqui ó equilibrado coloca velocidade por quê vamos pensar assim ó se a sua string ela tá bem configurada seu obs está bem configurado configurou certinho e ela continua travando significa que ele não está suportando a qualidade que você tá em que você quer enviar então você tem que reduzir a qualidade e aumenta a velocidade de stream, a lógica é essa, a velocidade de envio, perdão, é a lógica é essa, então aqui no meu eu deixo equilibrado, porque como eu falei, dá muito certo para mim, então a parte de CBR aqui, vocês podem deixar assim mesmo, que é o que tá lá, mandando lá, né, cadê, CBR, tá mandando colocar no CBR, 60, 50 FPS, é o que vai rodar mais ou ali entre 50 60 fps sem travamento ah, o intervalo de quadros intervalo de ó, keyframes aqui ó dois né ele não está habilitado para mudança tá mas tá como dois e o modo de visualizações aqui tá como básico beleza aqui a gente não vai precisar eu não sou nenhum mestre para fazer essas configurações como eu falei gente estou ensinando para vocês o que dá certo para mim pode ser que não dê certo para alguns de vocês. Porém, faz o seguinte, me chama lá no meu Instagram, adrieldng.oficial, e eu vou mostrando para vocês, é, eu explico para vocês o que é que tá dando problema, o que é que a gente pode fazer para arrumar. Se eu não souber, eu vou em cima para... Pra... Descobriu o que tá dando errado, tá? Podem ficar tranquilos, eu vou ajudar vocês o máximo que eu puder. Ou então, se vocês quiserem, vocês podem entrar, que é até mais recomendado, vocês podem entrar no nosso Discord, vai estar o link do Discord na descrição aí, e eu consigo passar pra vocês, ou eu, ou os meninos que estão lá no Discord lá me ajudando lá, é, a gente consegue dar uma força pra vocês aí, do que, que vocês podem fazer para melhorar a stream de vocês. Beleza, gente? Faixa de áudio, 1, um, o VOD, é se você for fazer gravação. Codificador, se você tiver placa de vídeo vai aparecer aqui a md a tá? ou nvidia coloca se não tiver placa de vídeo você vai colocar x264 aí ele já vai fazer as pré-configurações para vocês gravação se vocês quiserem fazer gravação por exemplo o que, que é gravação ah eu quero jogar um jogo que quero gravar para lançar para o youtube para mostrar para o meu amiguinho para mostrar para minha namorada que eu sou o topzeira. e se vocês quiserem fazer isso faz essa configuração aqui ó por exemplo ó. aqui gravação se coloca tipo padrão não precisa colocar nada diferente padrão Sele aqui, caminho de gravação, vocês selecionam a pasta que o vídeo vai ser salvo. Seleciona a pasta onde o vídeo vai ser salvo. Claro que não vai ser essa daqui, essa daqui é a minha pasta e não a sua, né, Zé Mané? Faz desse jeito que dá certo, ó, dá certo. Ah, como que eu faço para colocar a pasta aqui? Você vem aqui, ó, explorar, vai aparecer aqui, ó, que você quer tal. Coloca a pasta que você quer, coloca selecionar a pasta, já era, ele vai aparecer aí, não tem dificuldade. Formato de gravação, sempre, sempre, sempre MP4, não coloca MOV, MKV, TS ou essa outra aqui que eu não sei o nome, nem FLV. Porque MP4 é a melhor qualidade de imagem, tem um tamanho bom, né? o tamanho final do arquivo é um tamanho bom, você não senão vai ter problema nenhum com isso daí, tranquilo até aqui. Espero que tá tudo bem mesmo, hein? Olha lá, qualquer coisa pode me chamar no Instagram, tá? Que aí eu vou orientando vocês. Quem sabe a gente não cria um grupo no Telegram também, pra vocês se comunicarem aí entre si. Beleza, gente? Tô tentando ajudar o máximo, pra, o máximo vocês aqui, sem custo nenhum. Não vou gerar custo nenhum pra vocês, não. Mas, oh, pô, gente, é assim, né? Se vocês puderem aí, dá um joinha aí, dá um gostei. Dá um inscrever-se, clicar em inscrever. Clicar no sininho de notificações também. Deixar um comentário, gente, não. Vai cair o dedo de vocês aí, né, gente? Pelo amor de Deus, tô ensinando conteúdo aí que muito caro, tá cobrando horrores aí pra ensinar isso daí. Que é coisa besta, mas é coisa besta que o pessoal que tá começando agora não sabe. Áudio. Na parte de áudio, é legal vocês colocarem a taxa de bits de áudio, de áudio 320 ou o máximo que tiver aí nas opções de vocês. Então vocês coloquem o um máximo, porque áudio é muito importante. Às vezes o áudio da sua live não está um áudio bom, às vezes está um áudio meio robotizado, meio metálico. Não está um áudio bom porque vocês estão colocando... Deixando o padrão aqui que é 160. Não, se está disponível 320, faz 320. Se tiver disponível 320 e o computador não chegar em 320, ele vai chegar próximo do 320. Então vocês colocam aí taxa de áudio no 320. Buffer de. É, buffer, né? De repetição. Ou buffer de repetição, que seja. Eu não sou professor de inglês, pelo amor de Deus. Ó, eu nunca vi ninguém mexendo nisso. Eu não sei porque caga as águas esse negócio daqui. Tá então, não vou mexer. Não é para vocês mexer também segue o pai. Beleza? Acabou? Tá, tá? Beleza? Tá. Então tá bom. Áudio. Vamos lá para áudio. Gente, aqui é uma coisa idiotamente fácil. Aqui é o seguinte, taxa de amostragem de áudio. A qualidade é o peso do áudio na sua live, na sua gravação. É o peso do áudio, ou seja, é o tamanho do arquivo, é o tamanho de leitura do áudio. Ele tá em 48 kHz, tá? Então é um áudio que vai vir pesado, só que ele vai vir com bons graves, ele vai vir com bons agudos. Não vai ser aquele, aquele áudio de taquara rachada, não vai ser nada disso, beleza? Então ele vai ser... Um áudio bacana aí pra vocês. Aqui, ó, no estéreo canais. Gente, ó, eu não sei se vocês sabem, isso aqui é até engraçado, tá? Mas assim, por exemplo, ó, se eu deixar mono é, e gravar pra vocês algo em mono, vocês vão escutar só em um lado do fone de ouvido. Vocês não vão escutar em outro, no, nos dois lados, vocês vão escutar em um lado só. Então o ideal é a gente colocar estéreo para as pessoas escutarem nos dois lados. Beleza? Sempre no estéreo. Estéreo não é que não pode ter filho, tá? Estéreo é porque vai sair nos dois lados. Qualquer dúvida, chama aí que a gente ajuda vocês, tá bom? Áudio do desktop, gente. É o seguinte, ó. Áudio do desktop. Aqui ainda não tem muito problema. Mas assim, é ideal que você coloque de onde que tá saindo o áudio. Ou seja, o áudio, ele tá saindo do desktop, da área de trabalho, do seu computador, do seu PC. Tá? Mesmo que é um PCzinho da, da Xuxa, é uma batata gamer, como diz o outro streamer. Mesmo que é um PC da Xuxa, vocês podem colocar saída de áudio daqui. Adriel, mas eu uso um, um, um fone de ouvido da, da NASA com USB, com placa de som e a caída toda. Então, seguinte, vocês colocam a placa de áudio que você está tá emitindo som. Ou seja, tem uma placa de áudio da, da M-Audio Pro, não sei o que lá, da NASA, que foi lá para Marte. Beleza, vocês colocam a placa de áudio da M-Audio. Adriel, minha placa de áudio ela é onboard, é a placa que vem na placa-mãe. Vocês colocam lá a Realtech, a placa que tiver. Então aqui vai ser essa placa aqui. Isso daqui, ó, eu sei que muita gente vai me perguntar. Eu não tô explicando isso, mas muita gente vai perguntar. Então já vou falar logo. Esses speakers, NVIDIA RTX Voice, eu tava testando um, um plugin aí, mas não deu certo não. Então depois eu vou instalar, é, é, é desinstalar. Então vocês clicam aí, ó alto-falante, uh, desativado aqui no áudio desktop 2, beleza, sem problema nenhum, dispositivo de áudio microfone auxiliar, é a mesma coisa lá do áudio desktop, não, peraí, peraí, é a mesma coisa, você vai colocar a mesma coisa, por exemplo, você tem um microfone que é USB, normalmente microfone USB, ele tem um drive próprio, então ele vai aparecer aqui no no OBS para vocês configurarem esse áudio do microfone o meu, como ele não é USB, é um microfone é, Xing Ling de 40 reais, de 45 reais ou então eu uso esse microfone, e é a mesma coisa, também é Xing Ling, é tudo da China esses negócios aí entendeu? Às vezes você está pagando 300, 400 reais no microfone tem um microfone aí BM800 que você acha ele aí por... É, acho que é, 200, é, é 199 e tem o mesmo BM800 você acha por 600 reais é o mesmo microfone, só muda a marca. Na China eles fazem, ó, por exemplo, ó, eles fazem um controle desse aqui, ó, eles fazem um controle desse aqui, certo? E só muda o nome, entendeu? A empresa compra esse controle sem o nome e coloca o nome aqui, acabou. Entendeu? Na China é assim que funciona. Essas plaquinhas de áudio aqui, ó, comprei lá no Shopping e não deu certo, ó, não posso devolver porque eu joguei fora a embalagem, Entendeu? a plaquinha de áudio que a gente conhece aí, o USB falou que ia melhorar o meu microfone, então melhorou nada, eu tô na placa de som normal, aqui mas tudo bem, sem problema nenhum. Então aqui vocês colocam o microfone de vocês. Eu tenho o microfone da chikungunya, você vai colocar aqui, vai aparecer aqui, o microfone chikungunya, você vai lá e coloca o microfone chikungunya, tá bom? Sem problema nenhum. Uh, aqui normalmente vai vir tudo padrão mesmo, a gente não vai mexer em nada disso. Dispositivo de monitoramento, se você tem aquelas caixinhas de som para fazer o monitoramento, você coloca aqui a caixinha de som, só que eu não recomendo por quê, porque vai sair o áudio no seu, é, no seu fone de ouvido e vai sair o áudio também na sua caixinha de som. Então vai ficar duplicado, o microfone vai captar tudo, vai ficar uma feira só. Vai ser pastel, vai ser mandioca, vai ser fruta, vai ser tudo em uma coisa só, então não é legal. E desativar a oscilação de áudio do Windows, que é o Windows às vezes dá uma oscilaçãozinha de áudio ele vai desativar isso daqui. Clica em aplicar aqui, nesse bendito aplicar, tá? Clica no aplicar aqui, ó, bonitinho, do jeito que eu fiz aqui, ó. Você vê que a, as fontes aqui, depois a gente vai configurar isso, não tem nada. Vídeo. Vocês não, ó, vocês viram onde eu cliquei, né? Pelo amor de Deus, ó. Vídeo, aqui ó, vídeo, vídeo, ó, vídeo, tá? Beleza. Então, ó, vídeo aqui na resolução de base, ou seja, a tela. Vê que tá escrito tela, não tá escrito outra coisa, tá escrito tela. Então, na resolução de base, que é a tela, você vai colocar a resolução máxima do seu monitor, que é, no meu caso aqui, é 1920x1080, só que o seu pode ser, ó, é 1280x720, que às vezes não é Full HD, ou 1280 por 1024 também é, é, já é Full HD aqui, entendeu? Mas assim, o meu é 1920x1080, tá bom, gente? Então vocês podem colocar aí a resolução máxima do seu computador. E a resolução de saída é a resolução que vai, por exemplo, na gravação, ela vai sair nessa resolução. Você pode alterar aqui, ó. você pode colocar, ah, meu, se eu quiser gravar em 390p, eu acho que não é nem HD isso, não é nada, é P, só P, P de Pixel, ponto. Vai ficar o um Minecraft aqui rolando, sem problema, tá? Não, eu posso colocar, mas o meu eu coloco 1080p. Beleza, gente? Tá bom? Inclusive, se você fizer uma gravação, ele vai sair como 1080p, tá bom? Filtro de redução bicúbico, normalmente a gente deixa bicúbico mesmo, tá? que é um redimensionamento nítido, que é o de C6 amostra. Ó, se você quiser, a gente pode até ler, ó, bilinear, ele é mais rápido, porém embaça se for redimensionado. Se você redimensionar a tela ou o jogo ou qualquer coisa, ele vai ficar meio embaçadinho, então não é legal. Já viram aquelas lives que às vezes do nada fica meio aquadradado, fica meio embaçado em determinados pontos da tela? Então é isso daqui. Área, é a soma ponderada, é 4, 6, 9 amostra. Eu não sei nem que negócio é esse, mas tudo bem. Nunca testei e nunca vou testar, tá? bicúbico se você for olhar 10 tutoriais no YouTube, os 10 tutoriais estão tá falando para você deixar bicúbico Não é você, tá? A Maria do Bairro, que vai deixar como outra coisa. Deixa o negócio como bicúbico. qual Com a dificuldade, beleza? Deixa como bicúbico, beleza? E Lanxos, que normalmente o pessoal deixa como bicúbico ou Lanxos, tá? Que é um... Um redimensionamento nítido, só que ele é, 30, ele é 36 amostras. Lanxos, é só se o seu computador for forte, for parrudo. Se não for parrudo, se você fizer live, pode estar 60 pessoas. Se travar, seu computador vai explodir, mano. Não, tô brincando, não vai explodir, não. Mas assim, é, é, pode dar algum problema na sua live, porque às vezes o seu computador não vai aguentar. Então, só coloque isso se você realmente tem a certeza... Seu computador vai a é um i9 de nona geração, com uma placa de vídeo fera, com uma memória fera também, enfim, tá bom? Não é porque você acha que é fera, seu computador, porque seu, e ele é fera porque ele não é fera, tá? Você pode achar que é fera, mesma coisa. Sua mãe te acha bonito, mas você não é bonito, tá? Elogio de mãe não, não conta, tá bom? Beleza? Sem problema. Valores comuns de FPS... Eu deixo aqui como, como 60 FPS porque a minha internet roda 100 FPS minha placa de vídeo também roda 60 FPS, a maioria dos jogos. Só que se sua placa de vídeo for uma placa de 2 GB, né, eu acho que tem placa de 3 GB também, normalmente você coloca ela como 30 FPS. Pode fazer os testes 60 FPS, se você ver que está tá travando, coloca 30 que você não vai ter problema com o FPS. Tá bom, gente? Beleza? Tecla de atalho, depois a gente vai configurar isso aqui mais pra frente. Não vou configurar isso agora, não, mais pra frente tá? Avançado. Confere se tá assim, ó. Direct3D11, formato de cor NV12, tá? Espaço de cor 709, tá? faixa de cores limitado, tá? Uma coisa que eu gosto, eu tinha muito problema com a minha rede, que às vezes dava muita perda de quadro. Só que é uma coisa legal também para vocês verem, ó. É o pessoal. É, o pessoal, às vezes, não, não se atentam nisso. Essa opção, ó, habilitar a otimização de rede, ela vem desativada. Tá? Ela vem desativada. Você ativa ela para otimizar a sua rede quando você estiver live. Ou seja, ele vai dar preferência na sua rede. É, a sua... Os outros computadores vão desativar a internet? Os outros celulares, televisão, vai prejudicar a internet? Não vai prejudicar em nada, fiquem tranquilos. Só que é legal você usar é, essa otimização de rede, você vai... Vai ver que tem uma é, você vai ver que dá uma diferença bem bacana aí também beleza uh, fontes habilitar a aceleração por hardware do navegador coloca isso aqui ativa se não tiver ativado ativa tá beleza gente ok deu aplicar lá tal beleza ok então isso aqui a gente não configurou a nossa o nosso é, as nossas cenas a gente configurou só o obs a gente criou o um nome nas cenas tá e configuramos o obs ah, tem OBS que vem desse jeito aqui, ó. Que vem com o modo estúdio. Deixa eu baixar aqui o negócio pra vocês verem melhor. Vem com o modo estúdio, que é isso aqui, ó. Tira esse negócio de modo estúdio, mano. Vocês não estão trabalhando no estúdio. Vocês estão aqui, ó, fazendo live do jogo de vocês. Tira esse negócio frescura velho. Vocês querem fazer coisas só porque você tá vendo ali o negócio. Se eu pudesse desativar de todo mundo, eu desativava. Agora, se você trabalha, por exemplo, se você faz live em uma empresa. Você tá fazendo uma apresentação numa empresa. Você tá fazendo, sei lá, uma live numa igreja. É, e tá lá o pastor vendo o negócio da Bíblia. E o pastor na outra tela aqui, ele quer que passe a Bíblia para essa tela de cá. Tudo, aí tudo bem. Mas como a gente tá falando só de lives, eu não vejo uma necessidade muito grande disso daí. Tá bom, gente? Beleza? Então aqui, desativa esse negócio de modo estúdio. O modo estúdio ele tá aqui, ó. Ele só vai estar tá ativado se aparecer duas telinhas aqui, ó. Tá? Aí, vamos desativar o modo estúdio. Beleza, gente? Então, gente, ó, eu vou ficando por aqui nessa videoaula. Então, na próxima videoaula, a gente vai aprender a criar cenas, a gente vai aprender a criar a, a fonte de webcam, tá? vai aprender a colocar um fundo, um fundo besta mesmo, tá? nas cenas, para não ficar o negócio todo preto. Vai aprender a importar um jogo tá? ou uma determinada tela para o OBS. Beleza, gente? Vamos combinar assim. Tá bom? E a outras, co out outras cositas mais. Só que eu só vou fazer essa próxima videoaula, na verdade, só vou lançar, né? Porque fazer eu já vou agora para me precaver, mas eu só vou lançar. Se a gente conseguir alcançar aí uma meta de mais dois seguidores para o canal. Mais dois seguidores para o canal do YouTube, tá? De preferência também na Twitch, mas para o YouTube. Se a gente conseguir uma meta de 10 likes, 10 likes, se a gente conseguir essa meta de 10 likes, dois seguidores para o canal e cinco comentários, cinco comentários, beleza? A gente vai continuar essas lives aí. Gente, desculpa a brincadeira, eu sou assim mesmo, só que eu gosto muito de explicar das formas mais fáceis possíveis para ninguém ter nenhum tipo de dúvida. Lembrando que o OBS que eu estou usando é o OBS 26.1.1, se ele atualizar, eu comento com vocês o que são as atualizações dele, tá? E se, te, se teve alguma alteração, Ó, oh, essa, essa pagininha aqui essa pagininha aqui, elas vão aparecer depois. Depois eu explico pra vocês o que que aparece, tá bom? Ela tá vinculada a Twitch, mas depois eu explico pra vocês o que são essas, essas telinhas. Beleza, gente? Então, gente, muito obrigado por enquanto. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Fiquem com Deus e fui!